O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo entre 44 pes é, países pesquisados Desempre 14. saiu do mapa da fome da ONU pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas, desmonte das políticas sociais, ausência do Estado, abandono dos mais pobres à própria sorte. A Prevent Sênior, uma das maiores operadoras de saúde aqui do país, teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo sobre a suposta eficácia da cloroquina para prevenir e tratar a Covid. A pesquisa chegou a receber o apoio do presidente Jair Bolsonaro numa rede social e tem sido usada pelos defensores da cloroquina para justificar a prescrição do medicamento. Eu tenho certeza que alguém aqui tomou a cloroquina eu também! É. É. É. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é Óbito também é alta. para trazer as pessoas para cá, porque não dá tá mais. O Bolsonaro está matando o nosso povo. O Bolsonaro está matando o nosso povo de Covid, de fome e de bala. E nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar Bolsonaro! Vacinação! Já registrado uma mensagem de esperança É preciso continuar lutando para superar esse momento Como superamos tantas outras crises no passado Você sabe, na hora em que precisa É como PT que você pode contar